Opa! Deu certo! Legal você estar aqui! Vamos fazer a avaliação do seu gráfico em sete etapas. Se deu tudo certo, agora você tem um número indicador de como está o seu nível geral de qualidade de vida e um percentual de realização para cada grande área da sua vida. E um gráfico circular com uma nota em cada área. Geralmente não fica circular, pois sempre temos pontos a melhorar. Isso é um mapa da situação atual e podem mudar conforme a vida vai andando. Por isso, eu recomendo que guarde o link dessa página para você fazer uma avaliação sempre que julgar necessário ou estiver em um momento de confusão e dificuldade na vida. Vamos começar a avaliação do seu gráfico respondendo três perguntas. Pegue um papel e uma caneta e anote. Se precisar, dê pausas no vídeo para anotar. Mas lembre-se dessa regra dos 10 segundos. Olhe para o gráfico circular e responda com uma palavra ou com uma frase bem curta. Se esse gráfico te dissesse algo, o que ele te diria? Se ele fosse falar alguma coisa, o que ele falaria para você? Anota aí. Se esse gráfico te passasse uma mensagem, que mensagem passaria? Que recado esse gráfico daria para você? Anota. E a terceira. Se esse gráfico te passasse um conselho, que conselho seria esse? É o seguinte, fulano, agora você vai fazer tal, tal, tal coisa. Anota. aí. Essa é a primeira parte. Vamos continuar. Você precisa traçar um plano de ação, mesmo que seja bem breve. A quarta etapa da, da avaliação é, qual dessas áreas, se você colocar foco, vai alavancar e fazer subir todas as demais áreas? É preciso traçar metas palpáveis para se motivar e saber se está avançando. Então escreva aí qual a nota dessa área, dessa área alavanca, e qual a nota que você considera boa e atingível para você nessa área. Preste atenção na palavra atingível, é fácil dizer, eu quero nota máxima em todas as áreas, mas você considera que isso seja atingível para você? Então escolha uma nota que você considera realizável, mas desafiadora, que te deixe satisfeita em atingir e que te traga a sensação de conquista. Agora que você já tem uma meta, é preciso definir ações que precisa realizar para alcançar a sua meta. Então vamos ao sexto passo. Agora escreva de uma a três ações que se você fizer esta semana irão te aproximar da meta desejada. Eu disse aproximar, não se trata de chegar na meta imediatamente, é uma conquista paulatina. Eu disse ações, o que você vai fazer concretamente para isso. São tarefas que você irá realizar, e eu disse esta semana. Ou seja, é curto prazo. Não é um dia eu vou fazer. Escolha ações simples que você realmente possa fazer. Lembre-se que estamos lidando com uma área deficiente, onde há dificuldades para você. Então não exagere. E para finalizar, inclua isso na sua agenda, o sétimo passo. Defina qual dia e horário irá fazer cada uma das tarefas que você escolheu para equilibrar as áreas da sua vida. Faça isso e você vai começar a liberar a sua vida e alcançar seus objetivos. Legal, né? Cada vez que você realiza uma dessas ações que você planejou, você se motiva a ir adiante. Trabalhando desse jeito, realizando metas pequenas e curtas, o seu nível de motivação vai subir rapidamente e você vai ver que é possível até superar a sua meta inicial. Se você gostou, se inscreva na minha lista para receber mais dicas e algumas aulas cortesias. Cada vez que eu abro uma nova turma em meus treinamentos, eu dou algumas aulas online de cortesia. Eu tenho certeza que você vai gostar. É isso. Eu espero que tenha entendido e que essa ferramenta tenha te ajudado. Então eu te peço, role essa página para baixo e deixe seu comentário e me diga por que valeu a pena aplicar a minha ferramenta Roda da Vida. Um abraço.